Aqui foi retirado o parafuso. Né? Só que não dá para tirar com a chave de fenda. Para você tirar com a chave Phillips, no caso aqui, você tem que desmontar tudo isso. Né? Eu comecei a desmontagem de aqui e não tem jeito. Aí que eu fiz: no alicate de bico, eu fui torcendo. Demora um tempão porque o parafuso é grande. Mas acabei de soltar. Está aqui. Né? Esse aqui é o novo. Este aqui é o que está danificado, ok? Ele é apenas encaixado aqui, vamos ver se com uma mão só. Deixa eu, deixa eu prender o celular para poder sacar aqui para vocês verem. Então vamos lá, está aqui ó. Vou pôr uma posição bem boa aqui para vocês perceberem, né? Ele tem dois pinos aqui e, e as duas perfurações. Difícil de achar, difícil, comprei um, espero que dê certo, né? As mesmas qualificações, porém de fabricante diferente, ok? Observem que aqui na traseira, ó, vai a pasta térmica, igual a processador de computador, né? Que é essa pastinha aqui, ó, CDA. Tá vendo? É tipo uma pomada branca. Então você vai vir aqui, pode ser com o dedo mesmo, não tem problema não, depois você limpa o dedo, né? Aqui, ó. E põe aqui a pastinha à vontade, que isso aquece e muito, entendeu? Reboca bem, lambreca bem, pronto. Agora é introduzir. A perfuração ela é padronizada, Ok. O professor está meio cego, deixa eu dar uma pausa aqui para limpar o dedo, se não fica escorregando. Tirei o excesso de pasta térmica, né, das mãos, aí não escorrega tanto. Está aí, deixa eu abaixar aqui a câmera. no local agora colocar os parafusos de volta é né? o da esquerda tá fácil mas o da direita vai ter que ser no alicate é né? um a um aqui moleza né? Que moleza agora este daqui aquele princípio né vou ter que pegar o alicate porque não quero fazer essa desmontagem toda que dá um trabalhão do arco da velha então, vou colocar ele no alicate. Vou dar uma pausa no vídeo, porque isso vai demorar quase meia hora pra, só para introduzir este parafuso aqui. Ok?